Nossa, se o mortal ali, mesmo. Aí é. é, rapaziada, estamos começando mais um Resident Evil. Rapaziada, o que, que acontece? O FBI entrou na casa do Caverninha, pegou o seu laptop e apagou os vídeos. É mais ou menos isso aí. Rapaziada, o Van Damme tava apertando a campanha lá embaixo. Sorte que o Van Damme butinou os agentes do FBI, recuperou o laptop. Mas os arquivos foram deletados, ou seja, rapaziada, o Caverninha... Vou mostrar pra vocês, se vocês ainda não viram. Bem rapaziada, ó, o Caverninha já tinha gravado até o um capítulo 4, tio. Tinha gravado altos episódios para simplesmente tomar um chimarrão e somente editar os vídeos. Rapaziada, FBI entrou, tio. Eles zoaram com o meu vídeo. Ainda bem que o Resident Evil nos permite <risos> a voltar a parte que você estava antes. É, vamos voltar a parte que a gente estava antes aqui? É simplesmente a loja de armas. Tem um lado positivo em tudo isso, ó. é Lembrando que tá, tá no hard de novo. Mas é, o lado positivo é o Caverninha está pronto, tranquilo e preparado para buchinar qualquer um, tio. Rápido! Ó, no segundo andar. Come on, man. Esse é lock ali. Enquanto os locks tretam, a gente vai pegar as munições. Isso se tô calmo, rapaziada. Ô Vinicius, pera aí, hein? Pode tá ficar tranquilo, pode ficar calmo. Ó Beleza, rapaziada, ó. Tá tranquilo, rapaziada. vou vai colocar as, as baletas aqui fazer os caras seguem? tem como quebrar essa parada aqui? O jogo é mentiroso, hein? Tem como pular fora? Não, não. Tinha locks querendo entrar. Oh, meu Deus. ó. mais ou menos assim, tio. Vai ser somente... Fiquem calmos. Dá um lock ali por fora. Olha o cavaleiro já me tudo hein? Entra aqui. Entra aqui. Oh, zaydele. Oi, ele vai te dar. Isso. Estoura mesma, tio. Ó como que dói. Tá pior, aqui dentro e já tá querendo a varação, <risos> menino. Olha. Tu era o jogo de por pegar. Ah, eu quero ver que roça. Pazela. Somente assim, tirosta. O okay. quê? Nossa. Eu tava ligando. Eu tava ligado. Nossa, que errado. Ele ainda acordado. Tem que Beleza. O bico da Locke não tinha o quê? O lock tava tá vivo ainda. Pazela. É o Linho. Chicken, calma. Deveria estar tá com um os suprimentos, hein? Rapaziada, vamos! Oh, você está louco? pare de bancar o herói! Qual o problema com você? É na sua namorada, não é? é rapaziada, vamos socar os locais aqui. Ó, oh, bota o linho pra fritar as cabecitas aqui. Ah, meu Deus, aí ah, quero ver um ninguém aguenta a porrada. Olha isso aqui, isso aqui é o hein? Ó, oh. só um bicudinho, só uma coturnada ali. No pico da franja dele, aí ele cai Ó, oh, tem outra né? aqui Está super fácil Olha, oh, olha. Oh, Pera aí, o cara contra-ataque Vamos ver se é o cara mesmo Dois picodãos fora de gala do Leon oh, Isso aí não aguenta porrada não, hein Tranquilo, rapaziada Ó, oh, ó, oh, oh, como que explode O aí no local oh, Peraí, tem bloco ali dentro, tem policial Os caras cobrador de multa e tudo mais Tira escopeta do bolso Rapaziada Fiquem calmos. O Leon já virou com a sua franginha. Ó, a arma do Loki emperrou. O que ele faz? Ó, pega da tia Z, ó, ó. Dá essa arma aí, tia Vocês podem lutar o quanto quiser. Eu vou dar um fora daqui. Se liga no Loki, ó. A academia de Loks. Fazer quantos granadas a gente já tem? Nove! É louco jogar. Nós era muito fácil isso. Rapaziada, uh, uh, vou pegar aqui uh, a metralhadora. Vocês nem viram. O cara já pegou ela. É profissional. Brinca o, o zóio. Rapaziada, o cara vai sair de perto do Leon. Tá em apuros. O cara sai de perto do Rio. Ah, <risos> oh, meu Deus, virou o oh, é puro Lux, rapaziada. Puro Lux, hein? É o quê? espécie científica rara, forte e peçonhia. Olha aí, desvia das valas e tudo, rapaziada. O Pudurrux é forte. Já estou te avisando que agora teremos treta séria. Pera aí, pera aí. o Pudurrux entrou. Olha, ele vai pular. Nossa, ele ameaça forte, hein? Pera aí, Pudurrux. Rapaziada, ó, oh, nem a preta. Gol! Oh, meu Deus do céu, Pudurrux. Ele vai pular, ele ameaça... Nossa, se viu o mortal ali? É Pudurrux, tio, porque ele é forte mesmo. Rapaziada, ó, oh, ó, oh, dentro do tumor dele, Oh, Colocou cara, explosivo? exclusivo. de minha vida. O oh, puro lux seu lock. Nossa senhora, rapaz, ter um spray, hein? Você tem uma patia? Que que eu fiz? Eu joguei coisa no chão. Ué, eu joguei coisa no chão. Qualquer bomba. Ó, oh, O oh, oh, oh. oh, jogo. Ai, ah, esse jogo esse dia eu não quero chutar os caras. Vai Tá oh! Ó, ó, ó, tá rolando um zumbi aqui, tio. você é magro não, caverninha. Tô com as balas. Santinha! Ô oh, meu, não tem como pegar, tá tudo cheio. Como que faz para jogar os negócios fora? Olha, a gente vai jogar lá fora, aqui. Vaza! Sai! Ó. Oh. Ó, oh, Leon! Nossa, Leon, o que foi isso, tio? Leon ficou preso na parede ali. Pelo amor de Deus, a não consegue jogar o um jogo, hein, Nil? Peraí, já toma. Toma o Guaraná. Sim, coloca na caixinha. Só tem uma, só. Ô, vai ter que ser assim mesmo. Jogo maldito! Calma, calma. Fazer tudo isso porque não tem espaço pra pegar as paradias. Você tem mais dois tiros aqui? Ó. Olha, pegar agora, hein? Era pra combinar, a gente ia fazer três plantinhas. Ia tá de boa. foi um jogo no hard pilantrou no momento. Que nós não podíamos ser pilantrados. Nossa, meu louco. Louco. Deus, nem cabe mais esse de aqui. Olha, vou começar. Sem dó, sem piedade. Ai cai, ai cai. Rapaz, matamos tudo já, tio. Cadê? Venha mim, chefe! Eu estou aqui agora onde você está. E aí, jogo, já acabou tudo. Tem mais lock aí que eu não tô vendo? Oh. O Loki vai abrir, o Loki vai abrir. Abre a porta aí, seu lock, é mortal. Depois todo mundo entra na loja, o que ele faz? Ele fecha a janela. O cara é esperto. Ó, oh, tiozinho, seu Durcelino. Fecha tudo a janelinha depois. E os caras já arrebentaram tudo lá embaixo. Tá tranquilo? Tá, tá calmo. Ó, oh, bom trabalho. A boa notícia é que eu um ônibus vem me buscar. buscar. Rapaziada, temos um Liga aqui, Uber. É o Uber. o chega. assim. sim. Ó, ó, vamos pegar esse negócio aqui? Ô, oh, meu, não cabe. Como que eu jogo essas paradas fora, tio? Eu preciso jogar alguma coisa fora. Essa bomba aqui. Jogo Beleza, beleza, beleza Vamos colocar essa paralelha aqui no chão Beleza, tá no chão, aí você pega a plantinha Tem como? Isso jogo Peraí, peraí Agora a gente combinas Oh meu Deus seis, Bota dentro do estojo do Leon Beleza, tranquilamente abre Beleza, agora a gente tá de boa Ó, o Burux entra Entra, Burux, entra Rapaziada, fin, finado por urubus. Já tomou tomo uma arvinha venda. Ó. Oh. Oh, nossa! Eu pensei que era amigo, de Ele tá disfarçado. Ele tá de social. Rapaz, ele não de social. Aí, gente. Não sabia, não. O jogo. Fiquei de... Ca... Nossa, cara alto, forte, musculoso. Que tamanho do bíceps do bloco, tio. Oh, meu Deus do céu. Me dá logo esse diamante seu que você tem aí, seu bloco. Oh. Olha, tem mais louca que eles estão fingindo de amigo, ó, sabe a linha, esse menino chega arrebentando o tórax e o aí Nossa, nossa cabeça chegou a dar um rolobatos pra trás, Meu Deus, tem cara de espada aqui, sai, nossa, você vê o cotovelado ali, ó, o F.C. é pouco polido, tá, desmembrou o Loki. ó, céu. a tiazinha atirou hein? antes de mim, aí ah, você me esloentia, você tá fazendo um lío de otário, eu tô, eu tô calmo. Olha ó, ó, ó, ó, o locke entrando aqui. Capacete de trabalhador e tudo mais. É né? Os caras da obra, tio. É nível 30. Ó, ó, ó. Eles têm um ano. O arrebenta esses locke. Ó, ó. Tá, tranquilo, tá calmo, tá calmo, tá calmo. Enquanto não tiver por o Lux, tá de boa. Só zóio. Tá? Só zoinho Mostra pra ele, meu. Vamos. Isso. Olha, tá tranquilo. Eu te disse. O jogou. Treinou. Agora é isso. Oh, mais planta aqui em jogo. Ó, plantinha no bolso do Leo. Que demais. Everyone's still Não podemos Get to on, the people. next room, come on people. Rapaziada, estou começando a curtir. É bom você praticar o seu inglês, daí você não precisa ler a legenda aí. Pra ter uma. Ó, oh, oh, peraí, é de Magnus aqui? Sim! Munição de Hagnum. Vamos, vamos jogar uma coisa agora. aqui. O que, que eu jogo joga agora? Aqui? Vamos jogar negócio aqui? Ó, oh, é 49, 5, 5, 5, 1. Tem mais carinha entrando, né? <risos> estou bem. O que, que acontece? Tem como voltar depois? Vamos sair lá, colocar a bombinha. A gente pega a munição de Hagnum. Aí a gente volta, fica tudo mais lindo. Peraí, aí, deixa eu que o negócio. Ó, a gente já sai aqui. O Leo não peixa a porta. Não peixa, não peixa a porta. Oh, pera aí, tava... O quê? Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, ó, novidade, é o Tio gordo. É o quê? É o Tio gordo, olha o tamanho da teta esquerda dele. Já chega batendo na cara do Leon, hein, meu? Olha Nilson, vai fora no radinho agora. Explode, Explodiu alguma coisa aí. Já toma duas pastilhetas dessa, olha. Foi três. Peraí, peraí, jogo, peraí, peraí, peraí, peraí. Cadê a munição de Magno? O jogo tá mentindo. O jogo tá mentindo. Ah. Ah. Rapaziada, <risos> <teatro. risos> coloca a bombinha no pé dele. Peraí, peraí. Ô, oh, Tio Gordo, calma aí, tio. A gente era amigo. Nossa senhora, ele chega beijando, hein? Ticho gordo, calma. Ô, oh, meu até eu voltar da condição aqui. Olha, oh, oh, ele encosta na parede. Ele não quer deixar o tacar. O meu não quer deixar tacar. <risos> Oh, o Tio Gordo vai beijar. Ele beija, viu? Ele quer beijar de língua. Ai, você sai, Helena, sai. Ó, oh, taca fogo em todo mundo. Deixa eu sair fora. Rapaziada, peraí, peraí. Eu vi, um, eu vi uma plantinha grande, tio. Ô, oh, Tio Gordo. Calma aí, tio Alves. Dentro do umbigo dele, aí ele cai, ó. Na puteração dele, ó. Rapaziada, oh, olha o tamanho dessa gengiva do Loki. Ô, oh, Tio Gordo, ele... Não, que quebrar a porta, travou. Aí você trava, tio. Fica comando geléia de bocotó. Aí você cai. Nossa, tio gordo. Rapaziada, dentro do bundão dele. Ah, meu Deus do céu. Vem, gordão, vem. Deita ele, Liu. Mostra pra ele como que faz. Ah, tio gordo. Você não vai aguentar a giratória do Liu. Rapaziada, tô calando. Ah, escopetada na cara. Rapaziada, olha a força desse tio gordo. Ah, meu Deus. Rapaziada, por aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ó, ó. Tem Loki gritando pela janela, se não tivesse ninguém correndo atrás de mim. Se não tivesse ninguém pulando o um muro. Vamos colocar tudo no estojinho do... Agora isso está bonito. Eu quero minha munição de máquina. cadê? Oh, jogou! Oh, meu Deus <risos> céu. Ai, rapaziada, ele morre de vez, não piedade, olha aí. Nossa, Deus. rapaziada, você acabou de pegar a plantinha? Eu tava feliz. Eu tava tranquilo. a vida era tão bela. Rapaziada, eu tenho que tomar aqui a pastinha A cabeça dos caras faz uns um joblox ali, você viu? ah oh, meu Deus, entra aqui dentro. Vai, antes que eu quebro logo que queima o videogame, o mundo e o planeta. Estou calmo, vamos subir a escadeta. Vai lá, eu mostro pros cara, mostra para os caras, mostra como faz. Oh, meu Deus. Rapaziada, vamos, vamos manter a calma.